tá tá muito grande então eu a ajudar para me a não grande mas mais não é problema, na dose ah é, é pai, um, é, é que não na dose não pai tá completamente pai então miste, miste bebe pai como que é me bebe? pai, eu um, que vida, Of morto Pai. Oh, oh. Como de de of A um presumo, presumo, presumo, oh, presumo. O mira, o mira, tá o presumo o outro. Segui, segui, eu tenho um bom. O que Eu Eu que Tranquilo, não me esqueça. tranquilo não mãe, meu A minha mãe, eu estou aqui. Eu estou Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui é oh, aqui! minha yeah, mãe, deixa-me, deixa-me. Fale-me o coração. mãe. Ela para trás, ela para trás. Fale-me, fale-me. Fale-me. Fale-me. Fale-me. Fale-me. Essa é a mão de mim. É outra maneira, não é? única maneira que você vai falar com modelo, mãe... Você vai passar com o passo, vai nós vamos por Por outra maneira, mas você sabe que sim. Vai drama dela é muito bom. Se é vai a, a, a Vai com o Quando vai Ali, com o mais. E aí, é, e aí, e vai e aí. E aí, e aí, e aí. E aí, e aí, e aí, e aí. aí, aí, e aí, e aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, mas o cara não conhecia, Rosto! cara que é não? Quero, mãe, quero para relva para lá. Vai Rosto, mãe. Já faz, Já faz Já Mãe, eu tenho que passar. Mas com mas que Mãe, você é de lá mãe. De lá de lá de lá tá. mãe. É, é de lá uma um condom. Antô! Você é de lá mãe! Mãe, eu gosto de banho. Eu banho, mãe. Mas vai banho para Kiko? Mãe, você está na of para trás, mãe. Guarda, guarda. os <Awesome. laughs> não com pisar-me. Comitinho, bem puxa, é coisa aqui. tem me parte não delicado? <laughs> Ai, não, mocha, não vosso você... de coração para o que vosso abuelo está passando, hein? Ai, não, mocha, não, não, não, não, não, você não está cruel, seu amor, você não está cruel. Mãe, mãe eu entendo, eu o Me está compreendendo, turma e seu dolor. Pero tem um caso que caso tá está para escapar de vida de ela, não, tem mais É coisa que tá pai, O que é esse esquema? Sim, mãe! É mãe, mãe, ahm... O problema não está, mãe. Eu, eu, eu passar, ah, mãe é por bai, mãe, é por bai. Não, não, não, que não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, de tá não, De o único coisa que é da walk está maleta, maleta só que é da walk. que é maleta. o Que eu é só. coisa? Eu Eu estou fazendo uma coisa. Eu estou não uma coisa. Eu estou fazendo uma coisa. Eu estou só uma coisa. Eu estou fazendo uma se Eu estou fazendo uma coisa. Eu Eu Ei, cantinho lotado, tudo aí? vai, Nem a penso, de que assim, que é vou me dá a homem da que me a com os nanfanos. Menino. Disse pensar -me, Pero... uau, o de maneira subida a privar-me de sangue. o um que para stress, não? Digo, não andas que viri-me à <risos> Não, não, não, não, passou com eu com ele. a minha Você está com a minha com a com Você vida? com Você Você Você que, a Olha a maneira de se dar um avião, da maneira coisa com o... Ah, tá, tá, tá, vem cá, essa maneira de se dar. Vinha cá se cunha, é carne de abó. Mas a maneira de se dar tu vai luna passais. e se não vai Quero só no domingo, sai com um amigo de mim, sai do Ibaia, não, casar com um senhor dominicano. Para passar torto, torta, tem um pouquinho me torta sombra. família de senhora lanta caso, mas na perca. Como é que é no bonita Esse senhor entra em malo, para não malo. não Sim, como? com, com ela vai O que que para dar o aqui não? vida de mim temporada que está não, desse negócio não. sabe? Quizás, já, a eu não me abastei. Eu não sei se eu que Nunca vi minha Eu não eu Eu não eu Papi, você necessita de dinheiro para mandar para minha mamãe. Porque minha mamãe está muito enferma. Minha mamãe que coi. Eu tenho corpo com um dinheiro A minha mãe de fundo do mando Eu vou dizer, eu estou Eu disse que eu não discriminando um eu vou dizer, no mundo tem tipo de mulher que eu gosto de arrancar o homem Eu que não vai? Eu é você não vai? O chão, está assunto de seguro Eu vou atender Eu vou a uma vida privada Você está mas é sano, mas é amigo de mim aqui, mas o senhor da bingo só o Mas me dá passa com esse que não? Vai, me explicar paz com esse que no domingo com esse que banheiro não? me com Vem aqui meu chão, não não é lugar. Mas só me pediu. Andou com não há assim amor, não quero se vier aqui nunca mais. Mas já, estava aqui dentro de tá tanto assim aqui não senhora tá me quando Domingo eu quando é lugar tá yeah, que ainda não Mas não é então que é minha o senhor é é é lá eu Não, eu não? Retular você Dwarfs? Si I know you are not a noite bit a noite, bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a não, não, não. a little bit of a Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Amano tem manu passage para mim, para mim viu vou comer pessoal manepa sache, ela ganha vou me aqui Vou A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 Eu não sei se você está aqui. Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? o está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? com está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Você Você não aqui? Você Você está aqui? Você Você eu aqui, brother. Mas se aqui, nada passa, brother. Mas me mano. Well, que tá la de quoi quoi abondant Mais soit pour quoi téléphones nous pour nous pas est de bien quoi soit Là rien qui en fait quoi donc Après nous on veut pas que que que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 What? Eu não de pai de é, eu eu me te de sei você não não <susos> você <susos> <susos> <susos> <ralar> <susos> <susos> <susos> E botou o de também com muito amor. O pai de um Eu te que que é Vai também Vai que Eu que Vamos hum, não um, vou não. é Greta! Greta! Greta! Greta! Greta! E aí? E aí? E aí? E aí? Ok. E go E Muita nas na minha igreja, me tapita colvos na. Tá bom, mãe, bom. Ah, mas quero que não vá embora. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, lá, não, não, não, não, lá, não, tira lá. Tira lá. Tira aí, tira não, não, não, não, não, não, não, Como a cama de como não, não, não, um nada nada nada pai com nada não devo te reaccionar assim pai pai com um pai como é uma calma e que que é papia pai ah, não ta, ta... Ei, mira, Tem é mira se você tá aqui não pai tem <risos> indo pai É tá de manhã perto para acordar mais bebos suramente pai tá que é que é esse doutor tá já mais acordado bebê né pai da eu é muito... é é um não sei se Eu O você é você Uau, me dá no bicho me vai ser que só pode pagar o movimento. Não, não, não, pai, pai, pai, aqui não é de casa de mãe, não, pai. aqui é de pressão. Tá algo novo, mano. É de você, você. me dá. O que é que casa! Você está lá, um homem moro. Hã? Está O que é que você está Está sim, na então eu vi ah o marido mara algo estranho não não não não não não não sei. o tal a <laughs> <Hey. ç temporal> uma brother <tosse> Não <foi> é mais sua. Eduardo, Eduardo, é um rato. Você é tá Sonha! você tá sonha um em Você é um sonho. Você é um sonho. Você é um sonho. Você é um sonho. Você é um sonho. Você é brother sonho tem que, senhor. Conta se aqui. É feliz e não está bem, senhor. Muita serana lá na nossa mata aqui, não entende? Isso, senhor. se escuta o ou o LSM que eu não lá, Ei, ei, dá para a papina, Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você fundo não você está aqui. Eu não sei se se não meu não não não está não a volta com a ter seguro? Guac, me explica maneja, maneira e costa. Não? sangra também com maneira. Não? Eu não já. tanto, você que tem um grande, vai conversar com ele e não me não, estranho, sim. Passou na primeira lugar, não, me sangra também com Antônio tona de 2, tem tempo para mostrar que não entro tampouco. Guarda yes. aí, vai dar um menino lá, pão. O Peter, vamos. Sério, mano. Quanto bom, sim? Bom, bom outro, só. Ai, porra, até por essa cara, fresco, fresco, assim tá aqui. Ah, o moleque, o meu papo é gaipe. Olha aqui, sua aparência tá ganha, brother. Mostra estamos tanto problema, problemas, Problema? Mostra. sai na minha boquera, homem. Dê, uai. O que eu vou é é, é, é. te de problema. Tami. Sério? Problema Tami. a não vou falar. Você é um homem? Eu não vou te confiar em você. você que problema. O que é que você passa aqui? que é você Ei! Você Você é que é por para o o ar não O que to tem para mim? Eu não sei. não sei. Eu não é É não sei. não não que é Você super Para eu vou fazer um contrário. Tu viu Ou Nossa própria que subiu. Vá, Ok, um, tem problema, okay de bom. bom.